Bom pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para a gente criar qualquer tipo de manipulação é importante que a gente entenda pelo menos um pouco sobre essa coisa que nós estamos criando. Por exemplo, caso eu queira criar um planeta novo, então é importante que eu entenda um pouco sobre planetas. É, que eles possuem atmosfera, que eles possuem gases, que eles possuem anéis. Existem tanta coisa né, que nós podemos pensar diante de uma coisa tão pequena que existe aqui na Terra. E na aula de hoje então vamos aprender a como ambientar aqui no Underwater, que seria então o abaixo d'água. Nesse caso vai ser com essa modelo. Eu peço até mesmo que vocês ignorem alguns fatores, como por exemplo, a qualidade da imagem, que não está nada interessante pra gente, né? Outro fator também é o nosso recorte. E tirando isso, né? Tem mais um último aqui, que seria esse mergulhador, ou o que seja, que estivesse caindo aqui na água, né? Mas eu acabei retirando também, para ficar somente a nossa modelo aqui na imagem. Mas então ignorando tudo isso, a gente consegue dar continuidade. Esse vídeo é uma indicação que eu recebi aqui no meu último vídeo, do Talisson Conte Falou top demais, faz um vídeo de criação de personagens em ambientação na Água. Muito obrigado, Thaleson por ter mandado sua, seu comentário, né? E também você que está assistindo aqui, considere também até o final do vídeo deixar o seu like e também principalmente o seu comentário. Quase que eu derrubei o copo d'água, mas deixa aí também o seu comentário dando dicas, talvez, de até mesmo outros tutoriais que eu posso estar tá fazendo. Vamos nessa então agora para o nosso conteúdo. Aqui eu já tenho a minha modelo tão recortada, já coloquei até mesmo aqui dentro desse grupo. A fotografia original dela era essa daqui, né? E a gente vai até mesmo tentar imaginar, né? Que ela estava pulando na água. Claro que ninguém ficaria sorrindo assim numa fotografia enquanto estivesse pulando na água, né? Então são vários fatores que a gente vai ter que ignorar para dar sequência no tutorial. E um deles também a mais vai ser esse daqui. A modelo não está né, de um jeito tão interessante para a gente fazer realmente manipulação, mas... De toda forma, as informações que ela possui, né? Já estão perfeitas pra gente dar continuidade. Então, vamos utilizar ela aqui mesmo. E a gente pode, então, agora fazer o que A primeira coisa vai ser o primeiro recorte aqui da minha própria água, né? Onde eu tenho que, então, recortar essa parte aqui dela. E deixando, então, o modelo estando atrás dessa parte. Pra gente fazer isso, eu vou criar, então, uma máscara aqui no meu grupo. para eu não ter que fazer o ajuste diretamente na layer da minha própria modelo, né? Então, eu vou criar aqui uma máscara no meu grupo. Eu vou também diminuir aqui o meu opé. Para é, retirar completamente Toda a opacidade da imagem E agora a gente pode pegar o que? A Pentool e a gente vai fazer então a seleção mais fiel possível aqui dessa área da água, vou fazer ó, mais ou menos alguns traços é interessante que a gente faça através da Pentool, porque nós precisamos ter aqui nesse caso, uma seleção completamente ou praticamente, na verdade, dura o que, que seria a seleção dura? quando nós temos então, uma linha né realmente nos seus contornos, uma linha dura, aqui nós temos um pouco suave ela né, a seleção, mas aqui embaixo principalmente ela vai ser bem mais dura e isso daqui é uma característica de, de adicionar coisas na água, quando eu vou colocar por exemplo algum barco na parte de cima a seleção dele é entre o final do barco e o começo da água né vai ser sempre dura, perfeito? aqui agora com a seleção feita, eu venho na máscara do grupo, com a cor branca por cima e a preta por baixo, posso dar um telete no teclado ótimo Agora sim, eu volto então à opacidade e a gente vai ter então a nossa modelo agora já dentro aqui pelo menos, né, da água. Já começa a adiantar bastante pra gente fazer esse efeito. Nessa parte aqui de cima, como eu vi, ele tinha uma seleção um pouco mais suave, né. Então para isso eu vou pegar o meu brush, na forma sua suave mesmo. Vou colocar aqui a cor preta de novo, abaixar um pouquinho aqui a minha opacidade e o meu flow. E a gente pode vir então pintando ó, de forma bem suave somente aqui nos seus contornos. Vou fazer uma primeira pincelada. Posso retornar agora e fazer uma outra... E podia ir brincando até encontrar exatamente o ponto né, que eu queria. Mas assim eu acho que já vai estar tá legal. Posso observar de longe. Já está funcionando perfeitamente para gente. Vamos entrar agora então na parte mais importante. Que vai ser a nossa ambientação. Né? A ambientação ela vai começar seguindo aqui um fluxo para gente. A gente vai fazer ela de forma completamente inteligente. né Eu não vou sair cuspindo e criando vários tipos de layers e ajuste aqui. Depois ter um arquivo completamente bagunçado. Onde eu não sei mais o que ajustar. Qual que foi o ajuste que eu fiz. As ferramentas que eu utilizei. Então, vamos fazer isso daqui de forma inteligente, de forma tranquila, né? Também criar um arquivo organizado. Primeiro, eu vou querer ajustar, então, os meus volumes. Por quê? Porque embaixo da água, né? Vai ter o um efeito de refração, com certeza a luz, ela não vai passar com tanta potência quanto passa é, ao olho nu, né? Quando a gente está realmente na atmosfera. Então, para fazer esse... escurecer um pouquinho mais essa área aqui de baixo, primeiro eu vou criar uma outra seleção, então, dessa parte... Posso fazer essa seleção bem dura aqui mesmo, tranquilo, e a gente vai criar um Curves Aqui dentro mesmo do nosso grupo Como eu tenho uma seleção bem grande Que não faz o contorno da minha modelo Então eu vou também modificar aqui o blend mode Do meu grupo de pass-through para normal Ou seja, todos os efeitos nativos do Photoshop né, Que eu criar aqui dentro do grupo Ele vai funcionar exatamente é, Somente pelo que tem dentro do grupo Que é nosso modelo né? Então agora, com o meu curve selecionado Já posso vir aqui na ferramenta e abaixar um pouquinho as luzes Mais ou menos assim Talvez eu eleve também um pouquinho aqui as minhas sombras então assim a gente fez o efeito Mate, né? Praticamente. Abaixei as luzes, elevei as sombras. Eu vou fazer o mesmo também de forma geral agora, sem nenhuma seleção. Então, eu vou abaixar um pouquinho mais as luzes e elevar um pouquinho só as minhas sombras. Não muita coisa, mas um pouquinho pelo menos. Então, assim eu tenho esses dois ajustes. Agora, um primeiro iluminando todo a minha modelo, né? É, na verdade, escurecendo toda a minha modelo. E o segundo escurecendo e elevando aqui a sombra somente na parte de baixo dela. Perfeito. Vamos criar um segundo ajuste agora somente aqui na parte de baixo. E agora que vai ser as cores. Primeiro eu trabalhei os meus volumes. E agora vamos trabalhar de forma separada as nossas cores. Como que eu faço? Seleciona aqui a minha máscara, seguro o Ctrl e dou um clique nela. E agora eu vou criar um Color Balance, uma ótima ferramenta aqui pra gente trabalhar com cores. Primeiro eu vou colocar um pouquinho de azul. Eu acho que não, né? O azul vai ser interessante, mas não simplesmente só o azul aqui pra gente, porque senão ficou até um pouco magenta. E a minha água, eu vejo que ela está cian, ela está azul pro verde, né? E não azul pro vermelho, magenta. Então agora eu tenho que adicionar exatamente o nosso cian. Quanto mais eu vou adicionando, mais esse efeito vai sendo aplicado. E mais também realista Com toda certeza vai ficando o minha modelo Ainda tem um último ajuste Eu posso colocar talvez um pouco mais de azul Um pouco menos E brincando com esse valor Se eu quiser também colocar nos shadows e nos highlights Só que nós vamos ter ainda um último ajuste Que vai ser o que? Eu vou selecionar de novo aqui minha máscara E a gente vai criar agora um Hue Saturation Esse Hue Saturation eu vou criar exatamente Entre o meu Curves e o meu Color balance Entre o meu ajuste de volume e o meu de cores E aqui o que eu vou controlar? Eu vou controlar a potência da cor da pele E isso vai controlar também o quanto que esse efeito meu vai ser aplicado quanto esse meu Color Balance Ele vai ser potente aqui de efeito pra gente Então eu posso vir aqui nos meus Yellows, por exemplo, e retirar bastante Dos Yellows, aqui não fez tanto Ajuste assim, mas no canal de vermelhos Quando eu retiro agora, a gente vai ver Que quanto mais eu retiro, mais eu vou Aplicando também o meu Color Balance Que é uma cor azul que vai estar tá exatamente Sendo clipado, né, então junto com o nosso Com a nossa parte de água Então aqui eu controlo pelo meu Saturation O quanto que eu vou querer esse efeito se aplicar ou não. Aqui eu vou colocar um valor baixo, com certeza, né? 57. E a gente consegue, então, ó, de forma super fácil, utilizando apenas três camadas, né? Três ajustes. eu criei aqui também um Curves geral, mas vamos falar assim, somente três ajustes mesmo. Uma outra forma também da gente fazer esse nosso rio Saturation, né? Em vez de utilizar essa ferramenta, eu poderia também criar uma nova Layer aqui no meu modelo, clipar essa nova Layer aqui junto com ela, colocar aqui o nosso Blend Mode Color, onde a gente vai estar, então, colorindo com alguma cor específica, né? Pego, então, o meu Brush... Vamos colocar ele na forma suave. E agora eu vou pegar aqui alguma cor do meu próprio cenário. Por exemplo, esse azulzinho aqui mesmo. Agora a gente pode vir, ó, com o meu brush grande. Eu posso vir pintando então toda essa parte do modelo. Ficou muito forte? Ficou muito fraco, né? Qualquer coisa... Vamos trabalhar então agora a opacidade dessa layer, colocar 70%, 60% e vou tendo também um controle, porém, muito mais interessante a gente utilizar sempre ferramentas nativas do Photoshop e aqui a gente fez perfeitamente isso utilizando Curves, o Saturation e o Color Balance. Galera, chegamos ao fim do vídeo, muito obrigado a você que está assistindo essa nova temporada 2022, que você esteja aproveitando bastante, né, e participando também muito mais. Deixe aí os seus comentários, sua dica, elogio, sugestão, crítica também, né, fique sempre à vontade. Mas é isso, então a gente se encontra em um próximo vídeo.